Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Barreto, nessa aula nós vamos aprender sobre teste software usando o PHP Unit. Eu peço desculpas a vocês pela qualidade do áudio dos últimos vídeos, eu reparei que eu configurei muito errado o OBS Studio em função do fone de ouvido que eu estava usando, isso gerou uma mega confusão, não vai mais acontecer. Vamos lá! Nós teremos uma breve teoria, configurar um ambiente e fazer os nossos primeiros testes com PHP Unit. Sim, nós estamos já no PHP 8, porém, este curso vai iniciar com PHP 7.3 depois nós vamos mudar para o PHP 8. Requisitos. Você tem que saber um pouco de PHP e POO. Ah, você não conhece, você não sabe. Como é que você pode resolver isso? A minha dica é... Já ouviu falar do curso da B7Web com o Então, eu não estou ganhando nada por isso. Eu recomendo que vocês façam o curso com ele. Ele é um caboclo muito bom. Tem uma ótima didática. Vocês vão aprender diversas coisas com ele. Não só PHP, não só POO. É um stack bem grande de tecnologias que você tem aqui. E essa é a minha sugestão de hoje. É o Jabá de hoje. Boniek, paga nós. Voltando ao nosso curso... Então, como é que tudo começou? Foi o, o PHP Unit foi criado pelo alemão Sebastian Bergmann e ele é derivado de uma família de ferramentas chamada XUnit. Cuidado para não confundir com o XUnit do .NET. Tem o um XUnit que é a família de ferramentas para fazer testes unitários. Vamos lá, uma pequena definição formal. Essas definições formais e acadêmicas, elas irão nos ajudar com o passar do tempo. Então, o que é teste de software? É a investigação do software a fim de fornecer informações sobre a sua qualidade em relação ao contexto que ele deve operar, relacionado aos conceitos de verificação e validação. Esses conceitos são importantes na questão de teste de software e qualidade. Nós não vamos abordar nesta aula, será numa aula futura. Para que testar? Eu sou um cara muito bom, eu sou o homem de ferro ou a mulher maravilha. Pode confiar em mim, eu sou um bom garoto, não precisamos de teste. Claro, tudo que você fizer vai dar sempre certo, você programa uma interface super simples, vem os seus usuários e prova que você está errado. Ou você tem uma outra coisa que é de conhecimento comum e o usuário mais uma vez usa de uma forma totalmente indevida, gerando erros, então faça testes. Como é que é a vida de alguém que programa sem testes? É igual esse rapaz aqui, ó, tá vendo? Olha onde está a mão dele aqui. Ele é um cara vida louca, não tá nem aí para nada, não tem nada que tá segurando ele. Se ele cair, ele se arrebenta no chão. Como é que é a vida de quem programa com testes? É isso aqui, ó. Você tá subindo cada vez mais alto, mas você tem ganchos de segurança que caso aconteça alguma coisa com você, olha, tem um cabo aqui. Você vai cair e vai parar no primeiro gancho. Se o primeiro gancho não te segurar, você tem o segundo gancho. Se o segundo gancho não te segurar, tem o terceiro. E assim vai. Essa analogia do escalador profissional com vida louca é muito boa para definir como é a vida do desenvolvedor que usa testes para saber a investigar a sua qualidade de software. Qual é o nosso objetivo? Conseguir executar em modo terminal os testes Ver a cobertura de testes usando o Xdebug para auxiliar isso e a ferramenta do PHP Unit para saber se nós temos cobertura de testes suficiente sobre as nossas classes. Isso também traz uma série de outras vantagens, não só para saber se a gente fez teste suficiente. Então quer dizer que eu tenho que ter 100% de cobertura nos meus testes? Não! Você não precisa ter 100% de cobertura nos testes. Mas, obviamente, quanto mais você tiver cobertura de testes, melhor. Mas esquece essa história de que tem tudo tem que estar tá coberto. Nem sempre você precisa cobrir tudo. Existem vários motivos do porquê nem sempre você tem que cobrir tudo. Nós, em outro momento, vamos debater sobre pra isso. Para que fazer teste usando o PHP Unit? Aqui você tem um testador humano. Para quem não conhece, eu recomendo esse vídeo. É o filme Tempos Modernos com Charles Chaplin. Basicamente é, ele tem que ficar apertando parafusos aqui o dia inteiro, é uma tarefa só. E de vez em quando ele se atrapalha, gera, atrapalha todo mundo que vem depois, então o testador humano, por melhor que ele seja, em algum momento ele pode falhar. Os testes automáticos e robotizados, ele sempre vai executar a mesma tarefa. Então, você fazer os seus testes com PHP Unit é você ter um robô te auxiliando nos seus testes, ele sempre... Então, essa pirâmide aqui, ela mostra de forma bem por cima, três tipos básicos de teste. Os testes finais do usuário, os testes de unidade e testes de integração. O teste de usuário seria como se fosse o usuário realmente operando o sistema nas condições reais, com tudo o que vai acontecer na vida real. Então, se você está desenvolvendo um aplicativo... Ele vai usar o celular. Se você está é, desenvolvendo uma aplicação web, ele vai usar o um navegador. Seja desktop, seja browser, tablet, o que quer que seja, se é responsivo ou não. É o mais próximo das condições reais possíveis. É o teste mais caro de todos. É o teste que melhor vai pegar erros, porque ele vai percorrer todo o seu sistema de ponta a ponta. No outro extremo, cá embaixo, você tem os testes de unidade. É aqui que nós vamos trabalhar. Não subestime o teste de unidade. Ele vai te ajudar muito e pode te salvar de vários problemas. São os testes mais baratos que tem, mas infelizmente eles não conseguem pegar tudo. Por um motivo óbvio. Eles são testes de unidade de código. Eles não fazem de ponta a ponta. Além daqueles três, tem mais coisas? Sim, tem muito mais coisas. O universo de testes é gigantesco. Você tem a questão da preparação do teste, você tem o um teste estrutural, que geralmente é de caixa branca, aí você tem o um teste funcional, que geralmente é caixa preta. Fora isso daqui que você está vendo, bottom-up, bottom-down, combinação de testes, testes de usuário, teste baseado em cobertura, em complexidade. Uou! Quanta coisa existe nos testes. Sim, mais uma vez, o universo de testes é muito grande. Nós não vamos abordar tudo nesta videoaula. Em aulas futuras, vamos abordar cada vez mais. Lembrando, além do que eu falei, você pode ter testes de segurança, testes de performance, testes de invasão e por aí vai. Ou seja, imagina que você está fazendo a conta de 1 um mais 1. Um, para determinada entrada, 1. Um. E um, o resultado a saída sempre será 2. Se der qualquer coisa diferente disso, o seu processo aqui está errado. Então, o teste unitário é baseado em entradas e saídas. Para dada entrada, a saída é sempre esperada. Ah, então você vai me explicar sobre TDD, igual todo mundo faz, não é? Não, nós não vamos explicar sobre TDD nestas primeiras videoaulas, talvez mais para o futuro nós vamos explicar sobre TDD. Ah, mas por que, que você não vai me explicar sobre TDD? Nosso objetivo aqui é o PHP Unit, não é o TDD. Mas, adiantando para quem quer saber o que é TDD, é um processo de desenvolvimento de software baseado em testes, onde os testes falham, os testes passam e depois você refatora. Tá? pequena curiosidade nosso objetivo não é TDD é PHP Unit vamos lá você vai fazer um teste, o que, que você tem que fazer? você tem que verificar entradas e saídas você tem que testar limites testar o que não deveria fazer testar caminhos possíveis o que, lembrando do exemplo 1 mais 1 igual a 2, você está verificando entradas e saídas testar os limites, imagina que você está fazendo um teste de uma unidade de um termômetro, onde ele Varia de 0 graus a 100 graus. Se tiver temperaturas negativas neste termômetro, está errado. Se tiver temperaturas acima de 100 graus, está errado. Você está testando os limites. Você não precisa testar o 0, o 1, um, o 2. Não, você testa ali o menos 1, o 0, o 1. Um. Você testa o 99, o 100, o 101. Pronto, você testou os limites. Testar o que não deveria fazer. No exemplo de um termômetro, um termômetro deve te retornar um array, um objeto, ou alguma coisa assim? Não. Se você entregar um objeto para um termômetro, ele vai funcionar? Ou você tem que entregar só um inteiro ou uma string? Quando você tem mais de um caminho possível, você lembra do nosso BPMN, aqui você tem mais de um caminho. Então, você tem que testar todos os caminhos. Mas como é que eu vou saber que eu testei todos os caminhos? Lembra do nosso objetivo da cobertura de código, Através da cobertura de código, você vai saber se você testou todos os caminhos possíveis. Vamos configurar nosso ambiente. Nosso ambiente será com AMP, PHP Unit Compar e um BAT no Windows. Ah, poxa! Usar o AMP com Windows, por que, que você não fez em Docker com Linux e Composer? Simples, porque eu quero o um ambiente mais simples possível que qualquer um consiga usar. Porque para você usar o Docker, muitas vezes a pessoa, tem, a pessoa tem que saber Linux. E nem todo mundo sabe Linux. Pode ser uma barreira de entrada. O Composer também vai gerar uma dificuldade a mais. Então, vamos focar só no objetivo. Babes Steps. Uma coisinha de cada vez. Então, nosso ambiente será com o um AMP para mim. É o ambiente de PHP com Apache, MySQL mais simples que existe. E nós vamos ter o PHP Unit com Par, que é também o mais simples que você pode ter. Ok? Então, para quem nunca instalou o AMP na vida, não tem ideia de como instalar o AMP, eu vou deixar na descrição um link de um vídeo mais antigo que eu já fiz, que tem o passo a passo da instalação do AMP. Nesta videoaula, não vou mostrar para você como faz isso. Então, no momento aqui você já deve ter visto como instalar o WAMP. Se você está usando Linux, Mac, provavelmente você é uma pessoa que já tem, já sabe mais, é um pouco mais safra. Me desculpa se eu não atendi o seu caso, tá bom? Em outro vídeo, talvez eu possa te ajudar. Esse daqui é o site do PHP Unit. Ó oh, meu Deus, eu não sei inglês, não sei nada de inglês. Tudo bem. Se você clicar na documentação, você vai cair nesta página aqui que você vai ter o site em português brasileiro. Vai te ajudar muito, vai. Só que eu peço que você preste atenção num detalhe. A manual em inglês, ele é muito mais atualizado, olha, atualizado no dia 24 de janeiro de 2011. O manual em português já é de 2019. Além disso, o manual em português, ele também dá é uma versão bem mais antiga do que o manual em inglês. Em português vai te ajudar? Vai te ajudar. Vai resolver todos os casos? Não vai resolver todos os casos. Porque teve algumas mudanças recentes do PHP Unit 7, a partir do 6.5 ou do 7, para a versão mais nova, que mudou algumas funcionalidades. Era de um jeito e agora é de outro. Então, talvez você possa topar com esses probleminhas, mas com o tempo você vai ver que é tranquilo contornar. Lá no site, na primeira página do site do PHP Unit, você tem aqui, ó, primeiros passos. Você clicando aqui, você já vai para as diversas versões do PHP Unit. Hoje, a versão 9 funciona com PHP 7.3 e 7.4. E, se eu não me engano, funciona com PHP 8 também, não tenho certeza. Depois eu verifico isso. Enfim, versões mais antigas do PHP Unit, como por exemplo a 8, eu já não recomendo muito. Porque a 8 funciona para o PHP 7.2, que foi descontinuado, e o PHP 7.3, que ainda está disponível. Então, vai logo para o PHP Unit 9. Ah, mas eu não estou usando PHP 7.3. Migra no mínimo para o PHP 7.3, por questões de segurança, por questões de performance também. E já se prepare para a migração para o PHP 7.8. Qualquer versão mais antiga do PHP, que é a 7.3, você pode estar tá incorrendo em possíveis falhas de segurança, porque não vai ter mais patches de segurança. Então, você clicando aqui, opa, desculpa, aqui. Você vai baixar o arquivo par, que como eu falei, é como se fosse um arquivo zip. Olha, eu estou aqui. Ó. PHP, par, não sei o que. Para um download simples, não sei o que, clica aqui. Ok? Então, através da mágica da edição de vídeo, nós já temos o AMP instalado. Já temos o nosso arquivo par, que foi feito o download nós sabemos onde ele está. Eu estou usando o VS Code com alguns plugins para o PHP só para facilitar a vida. E agora vamos para a última etapa, o nosso arquivo BAT. Esse arquivo BAT, para quem não sabe, não conhece, é um pequeno script de Windows para você não ter que ficar repetindo o mesmo comando várias vezes e por aí vai. ECHO OFF nada mais é do que faz com que o terminal do Windows não fique repetindo os comandos que nós vamos dar. Ele vai só jogar na tela aquilo que nós colocamos para jogar na tela. Como por exemplo, ECHO esta string, então mostra na tela isso aqui. E depois ele vai mostrar na tela o resultado deste comando, ele não vai jogar o comando. No meu caso, eu estou utilizando o AMP lembra na unidade D. então eu peguei todo o caminho do executável do PHP. Depois eu coloquei o caminho do executável Opa desculpa do meu arquivo par. Depois eu coloquei menos menos color alto, isso daqui é só para deixar bonitinho. Depois eu escrevi aqui, ó, menos menos whitelist. Isso daqui é o parâmetro dizendo, olha, o que vai ser testado é o que eu vou informar nesse diretório. É aqui que são, é o meu objetivo dos meus testes. E aqui é a minha pasta de testes. Nesse momento você deve estar pensando, putz, eu não consegui pegar tudo, não sei o que. Eu vou colocar na descrição do vídeo, ok? Fica tranquilo, é só você copiar, colar, alterar os parâmetros que você precisa e vida que segue. Está aqui o meu arquivo.bat. e vamos explorar agora o nosso projeto. Você foi contratado pela empresa FormGene Software Solution, onde você tem aqui um sistema muito, muito complicado, onde você tem um, dois, três, quatro, cinco classes. Sendo que uma dessas classes, como você pode ver, só tem uma constante com uma mensagenzinha de erro. Então, são quatro classes e uma delas é autoload. Ah, eu não estou entendendo nada do que você está falando, o que, que é autoload, o que, que são essas classes que terminam com helper, o que, que é tudo isso? Mais uma vez, você não está entendendo nada do que eu estou falando, talvez você deva voltar a algumas casas, fazer o curso da B7Web com Eck e conseguir aprender a programar a partir do zero. Lembrando, não é só PHP que ele atende, a stack é bem grande, passando por Angular, TypeScript, Vue, React, Bootstrap, Git, Docker, entre várias outras coisas. Node também, Laravel, ok? Dá uma olhada aqui no link da B7Web, curso de full stack. Eu vou quebrar seu galho e vou até colocar o link na descrição do vídeo para você poder ir para lá. Mais uma vez, B7Web, pode patrocinar. Esse não é um jabar pago. Eu estou falando deste curso porque eu conheço e confio na qualidade dele. Voltando, para quem não sabe, existe um padrão chamado helper de orientação objeto que eles são métodos simples. Eles fazem uma coisinha bem fácil, bem prática e dão uma resposta. Por exemplo, esse método version, qual é a única coisa que ele faz? Ele retorna a versão disso daqui. Esse outro método version, Version mínimo, ele recebe uma string e verifica se aquela versão está no mínimo necessário ou não, ok? Agora, voltando aos nossos testes, o que eu vou fazer aqui é, no terminal, acessar a pasta testes. Então eu vou executar o arquivo BAT, ele vai rodar todos os testes que nós temos ah, mas nesse momento você não tem nenhum teste. Sim, nós não temos nenhum teste, mas nós precisamos ver o que, que vai acontecer. Tá aí, ó, rodou, não tem nenhum teste para executar, o menos menos colo. É só para dar esse gostinho aqui, para ficar com a interface mais bonitinha. Agora nós vamos escrever o nosso primeiro teste. Vamos lá, gente, usando a mágica da edição de vídeo, nosso primeiro teste já está aqui. Vocês viram fim da aula de hoje? Não, brincadeira. Vamos lá, vou te explicar tudo para vocês. Para quem já viu aqui, tem o Require11, para que, que eu preciso desse cara? Toda classe de teste precisa encontrar a classe que será testada. E eu utilizei aqui uma classe do tipo Autoload. Mas eu não sei o que é um Autoload. Faz o curso do Boniac. Bola para frente. Não, brincadeira. Explicação rápida do Autoload. Autoload nada mais é do que uma forma de você chamar todas as classes que você precisa... De maneira fácil e simples. Então, por uma questão de fé inabalável, você vai acreditar em mim que esta única linha, esse único Require11, vai incluir todas as classes do nosso projeto super complicado. A próxima linha, eu estou utilizando aqui o namespace, mas eu não sei o que é o namespace, curso do Boniak. Tá, vamos lá. Namespace nada mais é do que uma forma de você referenciar classes no PHP sem que elas entrem em conflitos de nome. Resumindo muito, é isso. Nossa classe, por convenção, ela terá o início do mesmo nome da classe que será testada. Então, nós temos aqui em formidinhelper. Nossa classe a ser testada será formidinhelper. Isso é uma convenção. É obrigado? Não é obrigado, mas é legal que você faça. Porém você, o PHP Unit exige que termine em teste, ok? E ela estenda teste case. Todo método de teste deve iniciar com a palavra teste. Depois, por convenção, não é obrigatório, recomenda-se que você inicie com o mesmo nome do método a ser testado. Porém, em aulas futuras, você vai ver que a gente pode colocar qualquer nome, algo que faça sentido aqui. Beleza? Te falei as convenções. Então, vamos lá. Você lembra que eu te falei que nós vamos focar nas entradas e saídas? O método version, ele não tem entrada, ele tem apenas uma saída. E qual é a saída dele? Vamos clicar aqui e a gente vai ver que a saída dele é esta constante que tem o valor 5.0.0α22. Beleza, agora nós temos que pegar o resultado da execução desse método e comparar com alguma coisa que nós estamos esperando. Então, aqui é o valor esperado, então o resultado será comparado e espera-se, isso é um assert equals, que espera que o resultado obtido seja igual ao resultado esperado. Se der um valor diferente, nosso teste vai falhar. Se der o valor igual, nosso teste vai dar verdinho. Eu vou só diminuir aqui um, um pouco a fonte, só para ficar melhor para enxergar agora. Vamos executar o nosso teste. Tá aí, nós temos um teste e um acerte e deu verdinho. Vamos forçar agora, vamos dizer que a, o resultado agora seja a versão 8, beleza? Vamos executar o teste novamente e vamos ver o que, é que vai acontecer. Pronto, falhou. Aqui, no terminal, você repara que ele ficou vermelho, ele está dizendo, olha, um teste falhou, um acerto falhou, e o resultado esperado era 8. O resultado obtido foi 5.0.0 alfa 22. Então, o nosso teste está dizendo, seu código não expressa o que é esperado, existe alguma coisa errada, provavelmente no seu código, porque o teste... Você tem a saída esperada. Ok? Vamos fazer um novo teste. Para incrementar um pouco mais a coisa. Eu voltei aqui para a versão que nós sabíamos que realmente está funcionando. Tadã! Usando a mágica da edição de vídeo. De repente nós temos mais três testes na nossa cara assim. Pou! Sim, nós temos. Vamos lá ver o que está que acontecendo. Se nós demos uma olhada na nossa classe objetivo do teste que a form de inHelper ela tem dois métodos a version e a version mínimo A version mínimo recebe um parâmetro de entrada verifica se o sistema está na versão mínima ou não e dá um resultado true ou false. Em esta classe diz o seguinte, no nosso primeiro teste diz que a versão mínima é a 9.9.9. E nós vamos ter um resultado e nós vamos verificar se esse resultado está correto ou não. Ou seja, eu espero que o meu sistema esteja no mínimo na versão 9.9.9. Só que isso não é verdade, o nosso sistema está na versão 500. E agora nós vamos comparar isso, nós vamos comparar também com a versão 100 e nós vamos comparar com a versão 500. E bora ver o que, é que acontece. Uou! Nós temos quatro testes, quatro verificações certas, e você deve estar se perguntando, pera, como é que a da 500 deu certo e as outras hum, também? O que é está que acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Vamos lá. Este é o momento que nós vamos sair um pouco dos parâmetros de entrada e saída só para você ter uma ideia melhor do que está acontecendo por baixo do capô, que no mundo de testes isso se chama teste de caixa aberta, quando o programador sabe o que está acontecendo. Apesar da versão ser 500 alfa 22 olha o que nós temos aqui, pequeno gafanhoto essa função do PHP que separa a string em duas partes, o que vem antes do ifem e o que vem depois do ifem, e ele pega só o que vem antes do ifem. E usando esta função nativa do PHP para comparar versões de coisas, ele está me dando, nós estamos comparando a versão 500 com a versão recebida, e nós queremos saber se a versão recebida é maior ou igual à versão atual. No caso, é igual. Então, ele dá true. Então, aqui você tem, olha, eu espero que o resultado seja verdadeiro. E foi verdadeiro. Então, está ok. Assim como aqui na, no teste da 1.0.0. Ou seja, o mínimo que eu preciso é que o sistema esteja na versão 1.0.0. Nosso sistema está na 500, quer dizer que ele é maior do que a 100. Então, o resultado esperado é verdadeiro, o que condiz com a situação real. Logo, verdinho. E aqui é o contrário. O mínimo que eu espero é que seja 99, porém está na versão 5. O resultado esperado é o falso. Eu recebi falso, estou verificando com falso, então o equals está igual. Todos os testes que nós fizemos e todos os acertos passaram. Nosso número de testes e nosso número de acertos estão iguais, porque para cada teste nós temos um acerto. Nós só vimos aqui o básico do básico do PHP Unit. Até aqui é só para você ter uma ideia de como a coisa funciona. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar mais esse assunto com o objetivo de até chegar no detalhe para o Adiante Framework que é do Pablo Guiolo e aí vocês vão ver como a coisa vai ficar bem mais interessante, especialmente para quem é da galera do Adiante. Então, pessoal, por hoje é só. Dúvidas nos comentários. Nas próximas séries de vídeos do, de testes com PHP Unit, nós vamos aprofundar mais e nós vamos voltar neste exemplo. Beleza? Até a próxima!